Saudações, você está assistindo o Conexão Teológica, um programa da DEC TV. É, hoje nós vamos continuar, né, dar continuidade ao nosso assunto sobre a reforma protestante. É, no programa anterior a gente falou é, de como era o contexto social, cultural, histórico é, da época da reforma. E hoje eu, mais o Edivaldo, né, vamos dar sequência aí e falar do que foi a reforma em si, né, como, como aconteceu a reforma. É, e quais foram as consequências disso para nossa sociedade. É, é, nós temos reflexos disso até hoje. Até né? hoje. Então, é, vamos começar por onde? É um prazer estar <risos> novamente com você né? aqui, para a gente poder... É, só é, a título de... A gente não quer... A gente está só abrindo é um leque para que você possa aprofundar mais é, nesse movimento reformista, na reforma protestante, porque, como nós já dissemos, isso é um marco... Nós estávamos saindo da Idade Média para entrar na Idade é, Moderna. E é interessante porque a gente precisa ter essa visão. Ezequiel 33, 7 diz assim, A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Eu acho que o grande erro da igreja cristã, da idade medieval, foi perder a visão do que ela foi chamada. A igreja ela é chamada para ser uma atalaia, para ser um porta-voz de Deus. A igreja é a agência de Deus na Terra. Para quê? Para anunciar as verdades da palavra. A partir do momento em que eu deixo que as minhas concepções, é, as minhas vontades e a própria tradição, ela toma mais peso do que a própria palavra de Deus, eu deixo de ser um arauto, eu deixo de ser um atalai, eu deixo de ser é, um embaixador, um porta-voz, porque eu não estou falando daquilo que é de Deus, mas eu estou falando daquilo que é de mim mesmo. E essa grande junção de, de, de dogmas e de pensamentos humanos que foram entrando na igreja, é que foi culminar no, no discutir, no, no, no querer pelo menos debater é, entre eles e Foi o que Lutero fez, ele queria, como nós falamos no programa anterior Que ele não queria se desvincular, ele não queria criar uma nova religião cristã Ele queria simplesmente discutir o que estava errado E ele não foi aceito as suas colocações Como um dos seus antecessores também, dos pré-reformistas também não foram aceitos E isso culminou em que? em que se abrisse, lógico, um novo pensar, um novo movimento cristão. Aquela igreja que até então era uma igreja só, era única, Ela agora é dividida. Dividida por quê? Porque eles deixaram pesar mais na balança a tradição do que a própria palavra escrita, a palavra revelada de Deus. Isso. A gente falou no programa anterior aqui, né, é, o que é que deixou Lutero tão irado que chegou a culminar nas 95 teses. Né? A questão das indulgências foi, foi assim, a gota d'água. Né? É, o discurso de, de Johannes Tetzel que era é, absurdo né? é, em termos teológicos e, e tudo mais. É, e assim, a resposta né, pra, que, que foi dada a um sujeito a um bom católico que só estava querendo é, conversar, né? Debater, debater ideias, né? A resposta que foi dado foi muito desproporcional, né? Papa Leão X é, promulgou uma bula onde é, Lutero é, foi conclamado a se retratar, né? E onde todos os seus escritos deveriam ser queimados, né? É, e assim, o que, o que Lutero fez com aquela bula foi interessante. Pegou e queimou em praça pública, né? é, já que não tem conversa, então não tem conversa. Aí, aí começou a guerra né? guerra mesmo. Né? Porque a, a reforma, né? esses embates entre católicos e protestantes, é, Desde essa época aí, um pouco antes, né, a época de Jan Husk, que a gente falou no, no programa passado, é, houve, foram cometidas muitas barbáries dos dois lados. Dos dois lados, dos dois vale lados. ressaltar que dos dois lados. É, na Inglaterra, é, principalmente, na Irlanda. Muitos protestantes cometeram não. absurdos né, por conta, por conta é, de sua visão teológica, e muitos católicos igualmente. Né? Então, é, houve, houve muita tolice, na verdade. Dos dois lados. Né? É, quando o diálogo seria <risos> a melhor coisa a se fazer. Né? A igreja ia se beneficiar, né? é, ia manter uma, uma coesão, né? porque a, naquela época a igreja já não era unida. Né? Tinha muitas divisões. Hoje se fala de união, é absurdo. Não existe igreja unida hoje no cristianismo, não. É interessante, é bom você, nenhum, você falar isso, por nome, tudo porque às vezes a gente, <risos> quando a gente fala de. De, de catolicismo, a gente pensa que só existe o catolicismo apostólico romano. Mas a gente tem a igreja anglicana na Inglaterra, tem a igreja episcopal, tem a igreja luterana. Então, assim, a gente vê várias divisões. Com esse mesmo ritual né, litúrgico da igreja católica, a gente percebe que existem outros movimentos. Né? Por exemplo, quando se incendiou né, a, aquela basílica lá de Notre né aquela... Aí as pessoas mais mas a Igreja Católica não pertence à Igreja Católica, é uma construção gódica, né? que não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica até ofereceu é, os seus artistas, né? os seus artesãos, para ajudar na reforma, porque não pertence a, a, ao clero, né? a, não pertence ao Vaticano, aquela igreja lá na França. É interessante quando você pois começa é. a pensar, porque foi nessas divisões mesmo que aconteceu isso, né? É alguém, é um rei que queria casar de novo, a igreja não hum. permitiu, ele vai... Então, vou criar uma outra igreja católica para mim. Uma coisa mais ou menos assim que aconteceu na história, na história vai mostrar, que vai tendo essas divisões. É. E não diferente também, no meio protestante também. Umas né? ideias totalmente absurdas, né? É. Ah, eu não posso ser católico tendo duas esposas. Então, vou matar uma, é. resolve o problema. É. As ideias dos caras, né? Mas... É, a reforma a reforma foi um negócio foi um, um, um episódio brutal né por conta dessas desses embates né dessas barbaridades cometidas dos dois lados que a gente está tá falando é, mas foi algo é, que se mostrou extremamente benéfico e necessário né necessário porque é, abriu-se é, uma visão teológica que é, não se tinha até então. Né? É, teologia era coisa tratada só lá na, nas basílicas, só lá né? no, no mais alto clero. Né? E o povo começou a discutir teologia. É, é, pensaram que, que Lutero já estava morto, né? mas ele estava traduzindo a escritura. Daqui a pouco todo mundo tem acesso à escritura na, no seu idioma. Então e quando a gente diz foi que, algo muito importante Quando a gente diz que Deus tem o dedo na história É interessante que houve um, um progresso científico né Uma modernização da escrita Que foi fundamental para a reforma acontecer Que era a copiadora, né que era a impressão A impressora alavancou o pensamento reformista Já pensou se não tivesse naquela época é, a, a, a, a imprensa né Aquela imprensa antiga, né? que as suas teses foram espalhadas por toda a Europa, né? que o seu pensamento ele era difundido. E é interessante hoje em dia a rapidez que pensamentos são difundidos é no mundo inteiro agora. né? É. E é incrível é. como tem gente que não vê né, é, a relação da, da escritura com isso. Tem gente que não consegue ver que a escritura influenciou muito o iluminismo. Claro, claro. É? Foi o primeiro livro impresso a ser difundido em larga escala. É a Bíblia Sagrada. A gente uhum. precisa entender isso. O primeiro livro que foi impresso em escala é a Bíblia Sagrada. É? A Bíblia Sagrada... É... Qualquer historiador, mesmo ele não sendo cristão, ele vai dizer para você que a Bíblia é fundamental para o conhecimento da história. A Bíblia é um livro histórico, né? Não é só um livro espiritual, é lógico que a Bíblia é um livro espiritual, porque ela tem inspiração divina, ela é inspirada por Deus. Mas ela também é um livro histórico, né? Quando você abre as páginas da Bíblia, você está viajando na história, né? E isso ser é, preso durante tanto tempo como antes da Reforma aconteceu, era, tava estava privando a humanidade de conhecer o próprio Deus, que Deus ele se revela pela Palavra. Né? Então o povo foi privado de conhecer Deus quase que durante mil anos E, né? e, e a questão da história mesmo A história é um, é um conhecimento é, de extrema importância para a humanidade né? o, o homem que não conhece seu passado, ele não sai do lugar Não, não né? sai. É, E a história que está registrada na Bíblia é a história mesmo com H maiúsculo né? é, grandes historiadores aí dos arqueólogos dão prova disso né é, para quem pensa que a Bíblia é cheia de historinhas historietas contos não mentira né? é, propriamente a dito Bíblia, que alguns chegou a, a dizer né? a Bíblia é a palavra de Deus revelada e revela nossa história né como humanidade é, e isso isso traz luz né para quem para quem está lendo para quem está tendo contato com o texto é, e a gente falou aí é, da resposta do Papa, né, isso foi lá em 1520, né, é, que Leão Leão X respondeu com a bula. E no ano seguinte né, é, houve, houve aí uma, a, a dieta de worms, né, onde Lutero se apresentou em pessoa, né, é, teria que se retratar, mas se recusou a fazê-lo e foi declarado como herege e sentenciado à morte pela igreja, pelo papa, né? É, e pela soberania de Deus, né? A gente consegue ver a boa mão de Deus nisso. Carlos V sequestrou Lutero, né? É, Carlos o Justo, né? Sequestrou Lutero, levou ele para o castelo, né? E lá ele ficou retirado por um bom tempo traduzindo as escrituras, estudando teologia. Fazendo né, né o e, que realmente Deus o chamou para fazer. Muita gente né? achou que ele tinha morrido. né? É, e a, ali a reforma estava seguindo o seu rumo. O, o que Lutero começou lá em 1517, com aquelas 95 teses, se alastrou rapidamente, tanto é que é, quatro anos depois né, o povo já discute suas teses na rua. né? O Papa ficou extremamente preocupado né? e... Começou a persegui-lo. Lança a contra-reforma, é. né? Ou a reforma católica, né? A... Hoje é chamado mais de reforma católica. Reforma né? católica. Não, porque... não se vê mais como contra-reforma. Contra-reforma. Porque o que, que a igreja então teve que entender? Que alguma coisa estava errada, alguma coisa precisava ser consertada. Eu acho que o, o grande pecado, não só do clero, mas de alguns cristãos e algumas pessoas que se prendem muito a tradição e não são flexíveis, eu acho que todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ser flexível. E eu vejo isso na, nos próprios apóstolos e, e na, na, nas pessoas que realmente fazem história na Bíblia Sagrada, que nós precisamos ser flexíveis. Em reconhecer que às vezes nós erramos, e erramos muito, né? E eles não reconhecem, Eles até hoje não reconhecem os erros que cometeram, cometem os mesmos erros e infelizmente... A gente vai percebendo que hoje em dia, trazendo para o nosso dia, a gente percebe que hoje não dá mais para querer enganar o povo. Né? É claro que alguns se deixam ser enganados, né? mas se a pessoa for um pouquinho curiosa no, no, no que tange a palavra de Deus, no que tange as doutrinas bíblicas, ele não é enganado de forma nenhuma. E é interessante porque a gente começa a pegar... E engano é coisa de, de, de humano, né? De humano. Coisa de humano, não é coisa de católico. Não, não É não, bom não, a gente não, ressaltar. Não. Por quê? Né? É, tem gente hoje no, se dizendo cristão, fazendo coisa mais absurda do que o que a gente denunciou aqui de Johannes Tettes. Exatamente. Né? O e cara ele... vendia indulgência. Hoje tem gente vendendo isso água, que eu ia falar, isso água que é, do Rio Jordão. Isso que eu ia né? falar agora. Por exemplo, a gente pega das décadas de 70, décadas de 70 e 80, a gente vai ver um novo movimento dentro do movimento. Pentecostal surgindo, que é o neopentecostalismo. É uma nova visão. E essa nova visão ela é toda distorcida do verdadeiro pentecostalismo e é toda distorcida de toda a doutrina é, que a gente vê da reforma, dos reformistas. As doutrinas do refor dos reformistas são as doutrinas seguidas pelos pentecostais, mas não são as doutrinas seguidas pelos neopentecostais. É interessante, por isso que a gente sempre fala que no meio evangélico haveria de haver uma reforma, e tem que haver uma reforma, e essa reforma ela, ela é intelectual, é a mesma de Lutero. A gente não vai comprar briga com ninguém, né? mas que a gente tem que contestar aquilo que é antibíblico, assim como Lutero contestou na sua época, hoje nós precisamos também contestar isso. A gente tem que chegar para o sujeito que está vendendo água do Rio Jordão, que a gente sabe que não é do Rio Jordão coisa nenhuma. A gente tem que chegar para ele e falar para ele parar de fazer isso em nome de Deus. Em nome porque, de Deus. Né, fala logo, eu quero ficar rico vendendo água, pronto. Isso. Né? É, isso, isso a gente tem, tem por obrigação, né? a gente que anda na verdade. Bom, a gente precisa fazer um intervalo. Né? Você continue aí, não, não sai daí, porque a gente já volta. Olá a todos.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 Voltamos com conexão teológica, nós estamos falando sobre a reforma protestante, né? nós é, falamos desse importante movimento que aniversaria daqui a alguns, alguns dias, né? dia 31 de outubro, é, a reforma protestante está soprando algumas velinhas aí, né? e nós achamos o, o tema importante. Nós sabemos a importância desse, desse acontecimento histórico até para nós, né, para a nossa sociedade. Nós chegamos até aqui muito por conta do que aconteceu lá nesse período, né, desde 1517 em diante. É, houve, houve um período desse aí que a gente já falou aqui né, no bloco anterior, é, entre 1517 e 1555, né, 33 anos aí, é, onde os embates foram mais calorosos, né? guerra mesmo, né? gente barbarizando gente do outro lado, né? e, é, até que se chegou a um consenso, né? é, a paz de Augsburgo, né? um consenso ali é, onde, onde se acordou né? de que os reis não obrigariam ninguém mais a ser cristão, né? é, e Assim, aquilo suavizou um pouco eh, os embates, né? eh, protestantes e católicos passaram a, a abrir espaço para o diálogo em vez de, de continuar em guerra constante, né? e foi um, um período importante também. Né? É interessante a gente perceber isso, né? a advertência né? sobre esses embates, a Igreja Reformada ela, ela cometeu alguns exageros, assim como também a Igreja é, Católica. O que a gente precisa pensar hoje é que a única religião que não tem a obrigatoriedade nem dos nossos filhos é, terem que seguir a nossa fé é o cristianismo. E, e isso eu acho tão, tão importante a gente ressaltar, porque você pega é, nas grandes religiões... Quase que é uma obrigação né? dar o prosseguimento. Né? Alguns dizem assim, né? meu pai era católico, eu sou católico, minha avó também era católica, eu vou morrer na minha religião. Tem pessoas que dizem assim, né? eu vou morrer na minha religião. Eu acho que todos nós precisamos ter um senso crítico, né? um senso de construir as nossas próprias ideias, de reformular os nossos pensamentos. E nada melhor do que conhecendo a história. Eu acho que governo nenhum e nós vamos ressaltar aqui que o governo brasileiro, a nossa democracia tem um estado laico, né? Ninguém é obrigado a, a não existe uma religião predominante, pelo menos por estado, né? É claro que a grande maioria, como nós já falamos em programas anteriores aqui do, do, do Brasil, é cristã, né? Cristã. Então a gente percebe que o país ele não é, ele não tem uma religião, mas que o povo é religioso, né? E Basicamente cristão aqui no Brasil. Então, o que a gente precisa perceber? Que, infelizmente, está havendo esses embates nos últimos dias, né? É, de, de, de pessoas é, querendo dizer que você é cristão, você tem que se comportar desse jeito, você, é, você não é cristão, e perseguindo as minorias. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, já falando trazendo para os nossos dias isso. A gente não pode ter essa ideia de que a gente tem que subjugar o outro por não pensar igual a gente ou por não ter a nossa religião. Como foi perseguido aqui no Brasil os cultos afros né? Como foi perseguido esse povo que pensava diferente da gente Que tinha uma fé diferente da gente E a gente precisa ter muito respeito com relação a isso Porque Jesus nunca forçou ninguém a nada Jesus nunca foi contrário a ciência Eu acho interessante na passagem quando Jesus ele purifica aqueles dez leprosos O que que ele manda? Ele diz assim, ó, vai e comparece ao sacerdote. O sacerdote, naquela Fez época. É que manda a lei, né? É como se fosse um médico, né? Vai e confirma a sua cura no médico. É interessante que Jesus, ele era a favor da ciência. Né? Vai e confirma. Jesus então, não era negacionista. Não era negacionista. <risos> é isso que eu que, que chegou no ponto chave <risos> que, que, que eu quero falar para as pessoas entenderem. Ele não negava a existência de moléstias né? na, na vida das pessoas. Então, ele, ele sempre orientava o certo. Nós, quanto cristãos, e a reforma nos ensina isso, é que nós temos que defender de unhas e dentes a verdade. É a verdade sobre a verdade. Não é a verdade sobre o que eu acho. Não é a verdade que é melhor para mim. Mas é a verdade que é a verdade. Pode doer? Dói. Às vezes a verdade dói. Mas ela é a verdade. A mentira pode até não doer. Mas depois de descoberta, ela causa um estrago tremendo. E a mentira que o clero da época de Lutero vivia, estava causando um prejuízo muito grande. Estava roubando o direito de conhecimento da fé das pessoas. As pessoas estavam sendo iludidas. O que acontece também hoje em alguns movimentos que se dizem evangélicos também. Eles iludem as pessoas, eles deliberam as pessoas, eles enganam as pessoas. Eles fazem as pessoas de trouxa, com um discurso bíblico. Você vê que todo discurso é bíblico, mas não é verdade. Não é verdade por quê? Porque a pessoa também, às vezes, ela não quer conhecer a verdade, ela prefere viver na mentira. E muitas pessoas são enganadas. E a gente precisa, através da luz da palavra, e a reforma traz isso para nós, que é o conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, e só através da Bíblia a gente faz isso, a gente precisa ter esse pensamento de conhecer a palavra de Deus. É. E... Assim, bastante tempo depois né, parece que é, eu, eu cheguei aqui a 1555 né, é, nesse meio aí entre 1545 e 1563 houve um importante acontecimento para a reforma católica né, é, o que alguns chamam de contra-reforma que foi o concílio de Trento né, é, teve representantes de de todo o cristianismo da época, né? é, a igreja católica estava lá, né, da Europa, a igreja luterana estava lá, tinha representantes lá, né, e a igreja ortodoxa também. É, e aquilo ali foi um marco importante. Né? Assim, a gente é, olha para o que foi decidido ali e a gente vê que nem tudo está perdido. Não, tem solução. É? Tem como é. conviver né, é. entre essas diferenças. Dá para dialogar. Dá para dialogar. E engraçado que, a gente falando aqui do sínodo né, que acontece agora, que foi instituído pelo Papa Francisco, e a gente entende que ele também falou isso, ouvir os diferentes. A gente precisa aprender a ouvir os diferentes. Já pensou a gente chegar depois de 500 anos, como nós já falamos, um Papa querendo ouvir os diferentes? querendo se abrir aos diferentes, da nossa igreja Assembleia de Deus, teve um, um grande nome, né, da, da, porque a Assembleia de Deus são várias, várias, várias é, a gente poderia dizer assim, vários, vários líderes né, que compõem a Assembleia de Deus, um dos grandes líderes teve com o Papa. Né, há pouco tempo teve com o Papa, foi criticado por estar com o Papa, né, de chamar o Papa de. Você vê que tem intolerantes até hoje Que se dependesse deles, pegariam armas Para atacar os cê, outros Você né? entendeu? Então assim, então é uma grande preocupação Então a gente tem que ter é, Essa flexibilidade de ouvir o outro Por que de que respeitar não dialogar? O outro. Dialogar, Por conversar né? Porque como você vai convencer alguém se não for pelo diálogo? Como Jesus convenceu a mulher samaritana? Foi através do diálogo Eu, Vocês dizem que adorar é lá Nós dizemos que adorar é aqui no monte Como é que fica isso? Não, chegou um dia que os verdadeiros adoradores Vão adorar o Pai em espírito e em verdade Esse dia chegou Você está diante do Messias Você está diante do que todo mundo procurava Ela entendeu através de quê? Através de um diálogo né? Claro, que de fortes revelações divinas né? Ela estava diante de Deus né? Mas nós, como os representantes de Deus que nós somos Nós temos que convencer as pessoas pelo diálogo Pelo amor, pela prática da, da verdadeira religião né? e Eu acho que a gente não pode ter esse discurso de ódio, a gente não pode ter essa ideia de que se resolve tudo na base da força né? e desprezar o outro porque pensa diferente. Nós precisamos, a reforma nos traz isso, a ideia de apontar o erro, de apontar o que está errado, de apontar que o cristianismo ele é aberto, o cristianismo ele é amplo, é, é para todos. Né? A palavra de Deus tem que ser exposta, a palavra de Deus tem que ser praticada diante das pessoas. Você é. vê, vê movimentos hoje Na própria igreja católica né, é, Que não existiriam Não fosse Esse, esse movimento, movimento né, é, os, a, a companhia de Jesus né, Da ordem dos jesuítas Ela surgiu exatamente para isso Fruto da reforma católica Isso. Né, chegou é, até nós né, até no Chegou o Inácio <risos> de Loyola é, Produziu pregadores Monstruosos Eu, eu assim, eu pagaria o preço que fosse para ir é, sentar e ouvir um discurso de Antônio Vieira em pessoa né é, infelizmente não nascemos na mesma época <risos> né? Sim, mas é. pensa bem, é, é, isso é fruto da reforma né? padre Antônio Vieira só pregava como pregava, né, porque graças ao que aconteceu na reforma, ele pôde é, algo que foi decidido lá no concílio de Trento né os párocos tinham que ficar nas suas paróquias. Os párocos tinham que estudar, passar por seminário. Um sujeito para ser padre não, não é... Ah, quero ser padre, pronto. Vai lá e paga uma quantia. Não, ele tem que estudar, tem que passar por um seminário de teologia. Né? É, isso, isso é fruto da reforma. Não sei se os católicos de hoje param para pensar nisso. Né? Mas é, é, se não fosse reforma, jamais seria assim. Não, ou... Seria assim, mas muito depois de 1550. Né? Não, não, não seria assim, é, não fosse a reforma que começou lá em E Os movimentos que surgem no Brasil, você vê que a igreja ela está numa reforma agora constante. A gente vê o movimento carismático, a gente vê outros movimentos que vão surgindo dentro da própria igreja católica, que são contestados por alguns da própria igreja, mas que são aceitos. A teologia a liber da libertação. A teologia né? da libertação. né A gente vai ver que vários movimentos vão surgindo. Por quê? Por essa liberdade de pensar. né que Agora não é mais pela força que vai se destituir os pensamentos. né Ninguém pode impedir os pensamentos. E Você eu... vê uma teologia tão diversa como a teologia da libertação chegou a ser abraçada por alguns papas. né Exatamente. É. Depois foi subida. João Paulo sucubido. II é. chegou a elogiar em algum nível. Hoje o Papa atual parece bastante simpático ah, por ela. Ah, por ela é. A... Então é. O anterior, o Hask, né, o Bento XVI, 16. 16, né? não, não, não concordava, foi ele que excomungou, né? Hum. E é interessante. Arrumou que... briga com Leonardo Boff. <risos> é interessante que, que são discussões até, até acadêmicas, né? A gente percebe isso. Mas para encerrar aqui, eu gostaria muito que você que nos acompanha pudesse examinar a palavra de Deus. E é isso que diz João 5,39 examinais as escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso são palavras saídas dos lábios sacrossantos de Jesus. Então, o que você precisa é continuar com o livro sagrado em mão, examinando, pesquisando, estudando. Essa liberdade foi conquistada com muito trabalho, com sangue. Então, tenha um exemplar da Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, esse dia 31 de outubro, que é o dia da reforma proteção, dia da liberdade de conhecer a verdadeira escritura. É isso. né é, A reforma levou é, próprios líderes católicos a agir com mais empatia, a pregar a escritura mesmo, né é, é, se apegar à escritura e pregar a verdade do texto, né a, a se voltar, como no caso dos jesu, dos jesuítas né e outras companhias, né, a se voltar para o mais pobre, para o necessitado, né, para os mais carentes, né, isso tudo é consequência direta desse evento chama, que nós chamamos de reforma protestante. Então é, isso deve nos trazer a reflexão, né, se vale a pena a gente pegar em armas só porque alguém é, pensou diferente, ousou dizer um discurso diferente do nosso discurso, né? É, se é prudente, se vale a pena fazer isso ou se vale a pena baixar as armas sentar, conversar quem sabe os dois saiam ganhando com isso. eu continue protestante você continue católico mas os dois saiam melhores da discussão quem sabe né? é, então a gente precisa se desarmar e estar aberto ao diálogo, à conversa porque é assim que a gente cresce como, como homens né? é, a humanidade é, cresce assim, colocando é, a, a, a cabeça para funcionar, né? mais do que o braço, né? e assim que nós caminhamos, avançamos no conhecimento, no entendimento até de quem é a pessoa de Cristo né? até o próprio entendimento do evangelho se dá dessa forma né? é, o nosso senhor disse que é, nós seríamos convertidos, ele disse como né? eu, vocês não vão ficar sozinhos eu vou enviar um outro igualzinho a mim, da mesma natureza, né? Deus como eu sou Deus, né? e esse outro vai convencer vocês. Né? É, então, acontece tudo aqui. Né? A gente tem que dialogar mais, pensar mais e lutar menos. É, esse, esse é o ponto. É só por isso que nós levantamos essa discussão aqui sobre a reforma. Né? É, estamos na época, é bom lembrar esse evento, é, e é bom a gente olhar para trás para entender por que chegamos até aqui né? é, continue conosco nos prestigiando, muito obrigado pela sua audiência nós somos extremamente gratos né, por você nos aturar até aqui né? continue conosco nós é, devemos muita gratidão a você por nos acompanhar e é uma honra poder entrar no seu lar, né, poder estar aí com você né, de alguma forma é um privilégio para nós continue conosco, essa é a DEC TV é, divulgue né, esse, essa programação né, espalhe aí para os seus amigos se você aprendeu alguma coisa com isso compartilhe, conte para nós né, será de grande valia para o nosso crescimento até um próximo encontro hoje eu tenho uma palavra para você